Já terroristas verdadeiros no palácio Palácio do Planalto, do Planalto, Planalto, do Planalto Destruído. Destruído. A A repetição. Brasília, da... mesmo em Brasília. Apoiadores radicais. legítimo das eleições. Desde sábado em Caravans. Caravans. Caravans de Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Aqui ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas se fingir de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje. houve negligência de quem deveria não ter negligência. A gente vai trazer uma equipe de aproximadamente 50 um períodos para cá, policiais delegados aqui também. Nós já temos mandados de prisão expedidos e outros tantos serão solicitados pela Polícia Federal. Uma coisa horrível, uma coisa que eu nunca vi Minha vida inteira Tenho que, 20 anos aqui nunca vi um negócio desse Muito triste Então isso dói demais pra gente De coração Muito obrigado a cada companheira A cada companheiro Pelo trabalho que vocês fizeram Que Deus abençoe vocês Amém Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos. Foi feita a intervenção e começamos a colocar a ordem na casa. Tem quase 1.500 pessoas presas. E vamos chegar a quem financiou. Essas pessoas foram detidas e de... observou que eles estavam algemados dentro de cerca de 1.500 pessoas. a prisão determinada pelo STS. As pessoas irão. Todos os responsáveis. As relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. Queria apresentar aqui aos senhores o General Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante do Exército Brasileiro. A sociedade brasileira, ela está precisando de um pouco de paz. Eu quero reconstruir o direito das pessoas a viverem, sabe, com tranquilidade. É para isso que eu ganhei as eleições, para recuperar o processo civilizatório desse país.